Olá a todo mundo, estou é, começando essa gravação, são 11 horas e 18 e essa é a primeira sessão aberta do Giro à Jogada, que é um evento, uma série, né, produzida ao vivo, é uma espécie de competição de inovação que o Instituto à Jogada vai começar a promover entre escolas, faculdades, a princípio aqui na região do DF, em torno, e... Essa, essa ideia é uma proposta né, para trazer a você o poder de alavancagem, o poder de realização de sonhos que existe nas redes e que existe também nos, nos, nos novos modelos, nas novas metodologias de fintechs, né, de tecnologias financeiras, coisas que existem e que se renovam de tempos em tempos, e hoje a gente está vivendo um momento histórico né, de evolução, de um novo salto evolutivo nas tecnologias financeiras que a gente poderia sintetizar no fenômeno das criptomoedas e o que, que as criptomoedas introduzem nesse jogo? Elas introduzem é, uma, uma série de, de vantagens do dinheiro eletrônico sobre o dinheiro burocrático, dinheiro fiduciário, né? e também sobre o dinheiro é, da antiguidade, o ouro, né? e essa, essa, esse dinheiro eletrônico, é, ele adiciona também um elemento nessa né? possibilidade, nesse jogo, que é a possibilidade de você criar o seu próprio dinheiro eletrônico, né? então... É, é exatamente essa oportunidade, né? essa, essa é, possibilidade que o Giro a Jogada vem trazer para o seu projeto e, é, e, e também para a sua vida pessoal, quem sabe, né? a possibilidade de você criar o seu dinheiro, é, de, você, de você obter, digamos assim, de outras formas, por outros meios, aquilo que você precisa do dinheiro. É, em geral, a gente não precisa do dinheiro pelo dinheiro em si, mas pelo que ele pode comprar, né, de bens e serviços. E entre os empresários, isso é realmente é, a, a, a, a própria matéria-prima com que ele faz a sua empresa funcionar. Então, é, o giro à jogada vai ser também um espaço para esse empresário é, encontrar aquilo que ele precisa para para fazer esse é, esse projeto essa é, empresa conseguir operar e, e pro, produzir resultados né resultado financeiro bom então é, essa essa esse é um preâmbulo né dessa a apresentação que eu vou mostrar aqui um pouquinho sobre o Giro e por que o Giro é jogada, né por que, que o Instituto é jogada quer é, concentrar a atenção nesse setor da educação e, e dessa forma, é, of, é, trazendo a ideia de um novo modelo né e, e da, da tecnologia financeira que existe hoje. É, eu vou primeiro compartilhar a tela e... E aí nós vamos entrar nesse assunto que é o, as novas tecnologias financeiras que fazem parte da, da, da era que a gente vive hoje. Enquanto eu abro esse vídeo, né, essa apresentação, que é a mesma que, que eu vou disponibilizar para você, você pode entrar no nosso canal no Telegram, que é o, o a, arroba jogadanews, e ver, é, é, acessar essa mesma apresentação, onde você vai encontrar links que. É, que, que levam aos kits de materiais do Instituto A Jogada, né? mas essa apresentação aqui ela é basicamente o, o, vamos dizer assim, o cartão de visita, né? o cartão de convite ao giro A Jogada, onde também você encontra todo o nosso manual de instruções. E... É, você pode baixar ela no, no nosso canal, no Telegram, como eu, como eu já expliquei, em outras é, redes onde a gente compartilhou o mesmo link. E basicamente ela vai tratar sobre esse desafio que, que eu, eu tenho é, estudado, né, tentado compreender mais no setor da educação, que é o, o choque é, de paradigma que está acontecendo é, como efeito da, da, da pandemia, né? a gente ainda está vivendo, administrando a pandemia nesse momento, e já, é, já sabemos que é, nada será como era antes, né? nada será como antes é, nesse setor, na educação, mas como será ainda quase ninguém sabe, né, ou realmente ninguém é, saberia dizer, mas a gente sabe de coisas que, que inevitavelmente é, estão acontecendo e devem acontecer, é, então a gente vai falar um pouquinho delas, né, e nesse caso aqui, o, a gente viu, percebeu, né, é, nesse ano, que é, o mercado da educação, é, viveu duas mudanças drásticas, né, de uma hora para outra, caiu é, severamente a procura por ensino presencial, né, e subiu é, muito a, a busca por ensino à distância, é, que era uma tendência que já vinha acontecendo todos os anos, né, de uma certa forma mais sazonal, né, existe uma época que as matrículas presenciais estão em alta, depois, entre elas, o ensino à distância recebe mais buscas, segundo o Google Trends, é, e, e essa busca né, ela já vinha aumentando é, bastante nos últimos cinco anos, é, mas esse ano houve um pico né, de, de procura e de queda na, na, nas matrículas, né? então, é, a... a a, a educação à distância alcançou a sua máxima histórica, né, e ao mesmo tempo isso coloca mais pressão sobre um, um problema, né, que já vem sendo há muito tempo é, denunciado, né, por diversos é, jornais e, e, é, e publicações sobre economia, a... a a, a identificação de uma bolha estudantil que é uma bolha de dívida, né, do, do, da dívida estudantil que existe nos Estados Unidos e na Inglaterra, e que é de trilhões de dólares, né, e que basicamente ela levanta uma dúvida sobre é, a solidez das escolas, é, das universidades, de todo esse setor é, que, que já possuem séculos, né, em, em muitos casos, é, diante desse momento de transformação total no, no, nos métodos, né, nas tecnologias com, com que a educação é entregue ao cliente, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que, atualmente, a, a, a, as maiores empresas, as empresas mais ricas do mundo são as empresas de petróleo, é a gente vê, é, opa, eu falei falei o inverso, é que as, as empresas de Big Data, né, de, de dados, superaram a, as empresas de petróleo, é, então hoje o, o, o, o Big Data, né, o, o, a, os, os dados né, que, que são gerados é, através do, das redes é, de tecnologia, é, ela, ele é considerado novo petróleo, né? e vemos aí como que grandes, gigantes desse setor estão entrando nesse setor da educação tradicional, cada vez é, mais seriamente, né, com kits de soluções e tudo mais, né, então a hipótese que, que fica colocada é, será que é, a educação presencial tradicional, como ela foi até aqui, ela talvez seja um castelo de cartas, uma... Né, uma, uma um gigante frágil que esteja prestes a desmoronar. É, isso é uma, uma dúvida que, que acaba sendo mais ameaçadora mesmo, é para as pequenas universidades e pequenas é, faculdades que, que existem em, em países como o Brasil, e que por um bom tempo tiveram apoio do setor público para... É, desenvolver para conseguir é, promover a inclusão é, no ensino superior, né? mas, ao mesmo tempo, ao longo desses últimos anos, a, as características da educação mudaram radicalmente, e, é, e nesse momento, essas empresas, elas e, e são talvez as que têm mais incertezas sobre o seu futuro, né? não, não uma Oxford, se, ou seja, se até gigantes e tradicionais universidades tipo Oxford e, e outras é, famosas têm seus modelos nesse momento em risco, o que seria é, das, das demais é, empresas, né? Porém, a gente está falando de um país que é, está se destacando no, no panorama da tecnologia, é, o Brasil foi em 2019 o... o é, terceiro país que mais conseguiu fazer empresas de tecnologia se tornarem empresas bilionárias e é, São Paulo se transformou a quinta cidade, quinta melhor cidade do mundo para para para você criar uma fintech então é, inclusive à frente de capitais do mundo dos negócios né tipo Tóquio é, cidades assim muito muito poderosas é, e o, o, o Brasil também ficou na frente né, de potências econômicas tipo é, Reino Unido, Alemanha e que, e que tem economias pujantes né, e, e tem empresas de tecnologia, é, mas no, no, na nova tecnologia, na nova economia da internet é, essas características não apoiam o suficiente, não apoiam totalmente uma uma, uma capacidade inova de inovação para essa nova economia dos dados, né? E e, e essa realidade é, que que está se impondo a cada cada vez mais vem transformando fortemente as empresas da educação, né? principalmente na, na construção de ecossistemas dentro desses ambientes é, como os campos acadêmicos e e, e as suas é, as suas estruturas de educação e essa é, essa é, expressão desse desse dessa inovação vem acontecendo vem chegando, na forma de, é, de redes de incubadoras, de co-working, redes de investidores anjo, né, essas estruturas de um ecossistema de inovação que, é, que assim, já são realidade em grandes escolas, nos grandes centros, mas aí eu volto a essa questão, como, como ficam as escolas menores do interior né, e as escolas secundárias, onde ficam isso, elas? Né? Então, o Instituto A Jogada, que vem sendo desenvolvido, vem sendo, é, vem sendo aprimorado ao longo de uma carreira né, de, de participação nesse ecossistema, é, não vê outro caminho a não ser ajudar é, a, a escola a entrar nesse mesmo jogo, né? ou seja, a, a entrar nesse setor, nesse modelo Edufintech, que é, a gente poderia caracterizar o, o, o, o modelo que vai vigorar no futuro, né? E eu vejo isso acontecendo mais ou menos é, em a escola se transformando num banco do conhecimento. Né? Então, é, já que a economia vai, vai se transformar em fintech, é, nada mais natural do que a escola se transformar numa instituição que vende é, vende vende o acesso ao conhecimento é, que, que empresta o conhecimento né que é, vende o, o a alavancagem o poder de transformação que o conhecimento tem assim como o dinheiro né então é, que vende futuros portanto é uma instituição financeira né e agora como vai se colocar esse modelo, isso é uma incógnita, mas o Instituto da Jogada já validou um modelo é, minimalista e que a gente vai estar tá desenvolvendo ao longo do, desse ano que vem, principalmente na forma do giro. É, como que a jogada vai fazer isso? Bom, é, a jogada é essa metodologia baseada num, num tabuleiro padrão, né, num... num é, num quadro que tem esse formato de mandala e é, basicamente ele organiza aqui numa hierarquia em cinco níveis, né? É, em cada anel desse, desse dessa cebola é um nível do estratégico da gestão de uma empresa. Então, começando do, do nível mais externo, né? Ou, ou seja, mais mais é, comercial, né, é o, o que é, tem mais conexão com o mercado, com o cliente, né? mais interface com esse universo. Né? É, e depois é, existe o, o, a, o, a camada operacional, né? que é aquela que, com, que, que faz esse meio de campo para o cliente que é atendido. Né? Existe a, a camada tática, que já coordena, essas outras camadas entre si entre as, a estratégica e a operacional e é, depois na primeira no primeiro nível aqui você tem a camada estratégica que é a inteligência da empresa né, e no centro existencial que é basicamente o, o, o, o patrimônio o capital simbólico da empresa os valores né, o porquê que aquela empresa existe né? Então, é, essa estruturação ela é só um, um dos aspectos para você observar que a gente tem aqui uma, uma coisa semelhante a um, a um CD, é, como, como é, na música a gente tinha a partitura é, antigamente, hoje a gente tem o CD, o tabuleiro jogado jogada seria o CD para o contrato atual ainda, que seria uma partitura que ainda está entre nós, no mundo dos negócios, né? mas é, a, o tabuleiro é uma ferramenta que sintetiza, que acelera, vamos dizer, essa linguagem da codificação de um projeto, de um contrato, e é, essa ferramenta já foi tão aprimorada que a gente já realizou experimentos é, em grande escala com ela, como na, na Campus Party, onde é, a gente fez um hackathon, uma sessão com cerca de 40 part participantes, e a gente fez uma, uma simulação né, de uma partida de futebol, tal como é que a gente vai desenvolver aqui no Giro, né, uma sessão onde cada participante recebia um tabuleiro, ele tinha ali cerca de uma hora para montar o seu o seu projeto e o tempo restante era aberto para aqueles que queriam é, obter apoio para coisas que faltam no seu projeto, né? do tipo é, um apoio na área de contabilidade ou de tecnologia ou na parte jurídica, e aí eles faziam essa é, proposta abertamente ao, ao mercado ali e é, conseguiam fazer o um matching né, entre, entre empreendedor e investidor. Né? Então, é, esse modelo a gente conseguiu validar lá na, na Campus Party, nesse workshop sobre valuation 4D, é o mesmo que, é, que, a, gente, que a gente pretende agora expandir um pouco mais é, além da, das fronteiras né, dos centros acadêmicos, dos centros universitários, levando a cada uma das regiões administrativas do, do Distrito Federal né, e promovendo, vamos dizer assim, esse mesmo circuito de aceleração de partículas é, ou de startups. Né? E, e aí a, a metodologia jogada é, torna essa, essa participação muito simples, muito, muito é, é, fluida, e é, basicamente a, as sessões serão é, sessões privadas de, de interação entre empresários, né, com um ingresso de 20 reais, ou seja, o preço simbólico de aquisição de um tabuleiro, como o, o que a gente é, disponibiliza aqui nos links, é, e direcionada principalmente a escolas e faculdades, né, elas são abertas a todas, a todos os todo participante de qualquer lugar do Brasil, é, que, que, que queiram é, participar da sessão, eles podem, mas a, a haverão escolas anfitriãs desse evento, né, assim, e que terão ali, vamos dizer, um destaque dos seus projetos, dos seus alunos, e... É, então, é assim que o giro vai percorrer, cada região administrativa, ajudando a levar um pouco do nosso know-how para escolas de todas as, as faixas é, estratos sociais da, da, da, da, da, da, é, é, do tecido urbano, né, da estrutura urbana do, do Brasil, né, pegando Brasília como uma... Uma, uma cidade que consegue representar vários desses perfis e, e com bastante separação geográfica entre os, os é, perfis brasileiros. né? E o que também é uma experiência muito rica para a gente entender o que, que exatamente precisa o ecossistema de inovação para conseguir ter é, unidades de desenvolvimento em cada tipo de realidade brasileira. É, o, a participação no jogo ela vai poder acontecer tanto é, digital como no papel e caneta, ou seja, você pode é, anotar num quadro o que, que você, é, o que, que numa, num papel, num caderno, o que, que você está é, construindo, estruturando o seu, o seu projeto, ou você pode simplesmente usar essa ferramenta que a gente é, indica, o Miro, né, o antigo Real-Time Bot, que é uma ferramenta muito legal para administrar post-its. É, a jogada já está sendo usada por educadores de vários perfis. É, eu coloco aqui no, no, no convite um, um, um link para o depoimento do Júlio Santos, que é um professor lá no Rio Grande do Norte, que já tem... É um designer instrucional, já tem uma, uma experiência é, legal com a jogada tanto na sala de aula como, como ferramenta de suporte à né, administração educacional. É, a professora Ana Cristina Friquemate que é PhD em linguística e uma ativista aí da, da, do software livre e, da, e das, das formas abertas de... de é, tecnologia, né, de linguagem linguística computacional, é, vem há cinco anos usando a metodologia jogada para organizar melhor o seu evento online, é, que é o que chama EAD UES, SL, né, ou seja, Universidade EAD e Software Livre, e que é, cresceu muito, fez esse evento se tornar um dos maiores do mundo na sua área, é, usando a jogada, usando basicamente a mesmo, os mesmos recursos, a mesma equipe, mas usando de uma forma mais estratégica. Né? E a professora publicou recentemente uma tese sobre cyber semiótica, é, em que ela apresenta esses resultados. Né? Você pode conferir essa tese nesse link, que também está disponível no link. É, e no, no kit A Jogada, que você vai ter acesso, você vai ver é a nossa super planilha calculadora financeira né, que, que você pode baixar, fazer uma cópia né, a partir dos links que a gente é, disponibiliza ali no, no nosso convite. É, e o essa, que, que essa planilha vai fazer? Né? Ela vai complementar aquele CD né, que, que coloca toda a visão de uma, de uma maneira circular, ela vai colocar na maneira matricial. Né, e, e vai, é, vai ajudar você a juntar os elementos de capital do seu negócio para ranquear o, a faixa de valor que ele, que ele estaria é, pertencendo aí né, dentro desse jogo e comparado ao setor de, da alimentação. Então, de 0 a 100 mil, é, essa empresa vai valer é, ou mais ou menos a faixa de um food truck, uma combi, de 100 a 1 milhão um restaurante, de 1 milhão a 10 milhões é uma loja, de 10 a 100 milhões é um supermercado, de, é, de 100 milhões a 1 bilhão é um shopping center e acima de 1 bilhão é um unicórnio, como se fala hoje nessa univers nesse universo da tecnologia. E basicamente, juntas essas ferramentas, permitem uma padronização da linguagem de... De, de é, finanças, né, da linguagem contábil desse ecossistema, é, permitem que um investidor ou um empreendedor, assim que ele visualiza a mandala de um negócio, ele já entenda é, como está estruturado o valuation dessa empresa, né, e, e permite, assim, é, um, um parâmetro mais objetivo de análise sobre empresas com um perfil muito baseado em ativos intangíveis, por exemplo, empresas de jogos, empresas é, de, de é, áreas de design, áreas criativas, é, que que vivem muito distantes né, de empresas mais tradicionais, né, tem que tem seus ativos baseados em bens mais mais físicos, mais tangíveis. É, então, com essa metodologia, a gente permite, a gente consegue é, nivelar, equalizar um pouco o, o, o parâmetro de, de comparação entre esses tipos diferentes de empresas e também oferece para o empreendedor uma, uma estrutura de, de defesa maior do seu valuation, né porque é, entre um empreendedor com, com 20 e poucos anos e um investidor com com anos de experiência no mercado, existe um abismo né, de, de é, experiências e capacidades de análise de ativos. Então, é provável que o empreendedor, é, qualquer que seja o preço ofertado para ele, seja uma desvantagem, porque se você não sabe quanto você vale, qualquer oferta que você vai receber vai ser muito abaixo do que você é, você realmente vale. Né? Então, é, isso é uma inovação, uma inovação aberta, né, um software livre que o Instituto A Jogada disponibiliza para o ecossistema de inovação é, poder fluir mais rápido, né, e eu, é, de, de outra forma, a gente conseguiu aplicar esses princípios dentro do próprio ecossistema de consultores do Instituto A Jogada, é, uma, uma gamificação que eu... Que eu acho muito legal que eu chamo de banco do conhecimento, né? Que é uma espécie de banco de horas entre os consultores do instituto, né? Onde novos alunos eles é, têm a opção de de, de, é, de obter, de transformar numa bolsa parte do valor da sua matrícula, né? E essa bolsa ela vem com créditos que ele precisa cumprir até a conclusão do curso. Né, e aí no final do curso, uma vez lançado, validado a sua ideia, ele pode usar também um saldo positivo desses créditos para contratar serviços de outros consultores é, no momento de lançar seu projeto. Então, é uma espécie de criação de um, uma moeda paralela, é, especializada, né, específica para essa finalidade de, de alavancar a inovação, e... É, a jogada ajuda isso tudo a, a, a acontecer melhor, porque oferece para a gente uma matriz de análise né, da, das relações de causa e efeito entre um, um, um entre jogadores de um ambiente né, e a estruturação né, dessa mecânica coletiva de pontuação, né, de recompensa. Então, com isso é como se a gente pudesse realmente criar a própria a própria é, é, regra do jogo e, e a própria ficha né, para recompensar as pessoas que, que têm um bom desempenho né, com esse jogo. É, então, você vai ver mais explicações e também vai encontrar aqui, olha, o nosso, o nosso kit, eu vou abrir aqui a página para você ver, onde você vai encontrar todos os links para download, e, e os formulários para inscrever a sua escola ou se inscrever como jogador de uma sessão do giro. Né? A princípio a gente vai ter só uma sessão por semana, aos sábados. E é, enquanto eu abro essas é, ferramentas, é, deixo aqui também o meu, o meu currículo, a minha apresentação. Meu nome é Rodrigo Arantes se você ainda não conhece o meu trabalho ou, ou o Instituto A Jogada, é, você vai ter acesso ali ao livro, todo o material completo, a gente segue muito essa filosofia de dar acesso é, gratuito e universal ao conhecimento e é, eu sou um, um administrador e designer de jogos de escritório, né, trabalho desde 2010, né, tenho 10 anos aí, mais de 10 anos de experiência no ecossistema da inovação, tanto no lado da educação pública, privada, aceleradoras é, e, e o ecossistema da inovação em si. É, se você quiser marcar um, um contato é, com a sua escola, a sua universidade, fique aí, fica aí com o meu contato. Né, confira os links que a gente disponibilizou e deixa eu, antes de terminar, te mostrar aqui onde você, onde você consegue o acesso a todos esses materiais. Né, então aqui você encontra o PDF do tabuleiro, que você pode imprimir, baixar, né, e você encontra as planilhas que eu mencionei, né, existe uma planilha de finanças pessoais e uma planilha de finanças é, de empresa, é, PDF do, dos banners, esses que, que você viu na, na, é, na apresentação, existem banners de parede, existem é, J, é, perfi, é, é, arquivos para você imprimir e para usar digitalmente também, né, com, esses, é, com essa ferramenta que é o Niro. Então eu vou mostrar aqui um pouco como que como que funciona é, essa interação virtual que a gente vai fazer. Então Basicamente você vai baixando aqueles materiais, você vai é, subir esses materiais aqui no Miro. E, e aí com esse material no Miro você, você pode acessar o seu... O seu é, o, o, a sua conta, né, uma conta criada por você para é, acessar os seus tabuleiros de projetos. Né? Então, é, você vai poder, ao longo da sessão do giro, né, ir trabalhando no seu tabuleiro e no final da sessão você vai abrir o microfone, como eu, como eu estou usando aqui no momento, e compartilhar com outros empresários o seu projeto, né, o, seu, o seu modelo. Né? Então, é, aqui como você está vendo, eu tenho um montão de quadros, e, e aí basicamente o jogo é, é você ter um, um, uma conta e, e ter quadros como esse, né? e aí no... No, no, na sessão do, do giro, você vai ter a oportunidade de ap apresentar esse quadro a outros é, jogadores que usam essa mesma linguagem, para explicar, bom, eu tenho aqui é, esse projeto, né, tenho essa empresa, eu e a minha, minha sócia, e a gente já fatura hoje um valor bom, é, mas eu tenho uma fatia aqui desse negócio que, é, que seria aí 20%, 30%, que a gente está abrindo para um, um, um terceiro na área de tecnologia, na área de é, contábeis, na área jurídica, e assim você pode é, angariar todo tipo de apoio que você precisar para um projeto que você deseja desenvolver, né? todos assim ganham o, o poder para é, conseguir completar aquilo que falta né, no, no seu mecanismo de geração de, de receita e, e aí pode com isso produzir essa receita bruta que no final vai ser o, o objetivo de todo mundo. Né? E vai conseguir cortar caminho, porque essencialmente você é, não vai precisar sempre ter dinheiro físico para é, adquirir, contratar aqueles serviços do mercado, de consultores, de freelancers, porque dentro do nosso ecossistema a gente vai ter meio que essa, é, essa ferramenta toda, esse, essa experiência toda para você... É, mas ter tudo isso mais ao alcance do, da mão o tempo todo. Né? Então, é, essa, essa experiência vai ser a, a, o padrão do, do giro à jogada, todos os, todos os fins de semana, a gente pretende até aumentar um pouco esse, é, essa, é, essa frequência de, de ações, Né? O, a cada semana o, do, nosso, do nosso grupo, né? do, do, das nossas sessões. É, a princípio, prêmios mais simbólicos, né? mas a gente pode ter prêmios cada vez maiores, uma vez que a gente tenha é, patrocinadores, apoios de, de outras fontes. E aí eu, é, eu encerro com isso... Essa, essa gravação, essa transmissão, espero que você é, se interesse e veja o potencial que isso pode oferecer para a sua escola, para a sua, pra sua é, universidade, para a sua faculdade, e adoraria ter você com a gente nas próximas sessões do Giro à Jogada, então, é, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, porque a gente pretende com isso fazer que o, o, o ecossistema de inovação alcance a todas as regiões do Brasil o mais profundamente possível. Um abraço para você e um bom fim de semana.